Pega. Será que já perdeu a água toda? Ajudei o gás, meu! Tá bom! Agora vocês sabem que eu gosto de filmar os carros, de vos mostrar os carros tal e qual como a gente compra. O que é bom, falamos que é bom. O que está mal, falamos que é mal. E segundo aqui o amigo Gil, isto é muita coisa mal, não é Gil? Mais... <risos> Começamos porquê? É um G40? G40? É um g É um G40 Isto é um G40 A nível de exterior? Então vamos lá Então isto é o quê? Há um Polo G40 ou um Polo GT? Não sei, não diz nada meu Esquece este um... aqui Mais um bocadinho que é Mais um bocadinho fita preta aqui Ao menos metias vermelha, desforçava é Muito é? Então vamos lá! Agora é que vamos ver! que é merda, meu! Parece um nem ratos, meu! Cheio de pó, cheio de cão! Até se mexe tudo, para isto! E deve ter continência, mexe assim tudo lá! E... Estás aqui, queres apontar, ainda... Olha, se vês as unhas grandes, riscas o vidro todo! <risos> é, carregas, olha aí, desvia aí os pés! Pumba, se não estás sempre a dar mocadas! <risos>